O assunto de hoje é assédio eleitoral. Eu sou Henrique Amaral e vem comigo para eu entender direitinho o que é isso e como que a gente pode enfrentar esse problema. Olha, quando a gente fala de garantir eleições limpas, a gente também está falando de evitar problemas como a compra de votos ou que alguém obrigue outras pessoas a votarem em determinada candidata ou determinado candidato. Situações assim têm crescido muito ultimamente e um exemplo é o assédio eleitoral em ambiente de trabalho. Procurador, explica pra gente, por favor, do que, que eu estou falando. Uma coisa é você falar, olha, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano. Outra coisa é você falar, olha, se, se grande ganhar, eu fecho a empresa. Se, se fulano ganhar, eu diminuo o salário. Tudo isso é configuração de assédio. Se eu vou pagar um décimo terceiro, além do décimo salário, um 14 quarto, 15 quinto salário, como aconteceu. Um duzentos reais se a pessoa votar. Tudo isso também é considerado assédio. Pois é, e olha só o tanto que esse problema aumentou. Segundo dados do Ministério Público, o número de denúncias de assédio eleitoral em ambiente de trabalho dobrou este ano em relação a dois. 2018 e olha que a gente nem chegou ainda no segundo turno, ou seja, esses números podem ficar ainda maiores. Justamente por isso, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, falou que o TSE vai atuar em conjunto com o Ministério Público do Trabalho para evitar, para combater o assédio eleitoral em ambiente de trabalho. O ministro Alexandre lembrou que o assédio eleitoral é crime, pode até acabar em prisão. E também garantiu que a liberdade de escolha de eleitoras e eleitores vai ser respeitada. Vai, presidente? O eleitor tem que ter liberdade... Na hora do voto, liberdade no momento do voto, é o combate à desinformação, ele é completado com combate ao assédio, para que o eleitor possa, o eleitor, a eleitora, possa, é, com a sua consciência, analisando as propostas é, que foram feitas e vêm sendo feitas, possa escolher é, o melhor candidato, é, sem qualquer interferência ilícita. Então é isso. Se você quiser saber mais sobre o combate ao assédio eleitoral em ambiente de trabalho, é só apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui na tela e se inscrever no canal do TSE no Telegram. E, claro, não se esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais. Valeu!